Fala aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre os donos da bola né Que programa engraçado esse programa né, o Neto tem ali né, ele fica ali né Com, com as gargalhadas, gargalhadas, engraçado bicho. Eita, eu que o vídeo que eu gravei ontem né, ele fez gargalhada e é isso né Mas é isso, hoje a gente vai falar sobre... O jogo de Corinthians e Flamengo Que acontecerá Flamengo Corinthians Corinthians Flamengo né o jogo que acontecerá No Maracanã Maracanã lotado Torcida lotada Meu Deus do céu, que que é isso hein? Que jogo Eu tô ansioso, cara, eu tô ansioso Para o Flamengo chegar numa semifinal De Libertadores Pela quarta vez na história, hein Tô ansioso, tô ansioso mesmo Então tomara que o Flamengo chega se Deus quiser Vamos lá Olha, é notícias do Flamengo. Você acompanha isso aqui, claro, aqui no canal Dente Flare, tá Bom, então quero que você se inscreva no canal, deixe o like e ative a notificação para você não perder nada, tá bom? Quero chuva de like, deixa o like, tá bom? E compartilhar pra galera é muito importante, tá bom? Então, sem enrolações, vamos pro vídeo. É o seguinte, já vou começar para arrebentar a boca do balão. É, todo mundo pensa. Ah, e todo história, mundo, de uma certa maneira, tem a visão do futebol que é legal pra caramba. O Velocinha dele, o Souza, o Bruno, todos nós temos. Mas quando as pessoas respeitam muito um clube com a história do Corinthians, cuidado, hein? Cuidado, hein? O Flamengo já mostrou esse ano muitas dificuldades em relação a jogar futebol, aos jogadores, há muita coisa. É difícil, é quase impossível. É quase impossível. É, é, é, é Tipo assim, é, é o Flamengo ganhar o jogo e o Corinthians... É mais fácil o Flamengo ganhar o jogo do que o Corinthians fazer um gol. Isso analisando o futebol certo, correto mesmo, do jeito que a gente tem que ser verdadeiro. Mas o Corinthians é o Corinthians, velho. Você não pode desacreditar do Corinthians. E aí já coloca um árbitro já para arrebentar com o Corinthians. Tem 80 mil pessoas na torcida do Flamengo. Todo mundo fala que o Corinthians não vai passar Inclusive eu, como comentarista Como comentarista, meu irmão É difícil o Corinthians fazer um gol Porque quem faz gols no Corinthians não é o Roberto O Roberto foi contratado para fazer gol Mas não sabe fazer gol O William é um dos maiores jogadores que eu vi da história do Corinthians Mas ele não faz gol O Roger Guedes não vai jogar Que é o artilheiro Então ele não vai fazer gol O Adson, quero ver, hein, Adson Quero ver se você vai estar com o mesmo pique, hein? Com a mesma volúpia, hein? Chupando pirulito. Hã? Vou mostrar pra você a foto, pra você, Adson. Hã? Quero ver. Se não correr, meu irmão, é lapada. É garganta, é ziozinho alta. E aí, se entrar com o Fábio Santos, pô, você tem um cara que é experiente. Eu entraria com o Gil. Mas você tem que entender que o Flamengo no Maracanã... Eu joguei no Maracanã várias vezes. O Veloso, o Souza, o Bruno, quantas vezes trabalhou. Não dá para marcar a pressão. Não dá para ficar no meio. Não dá. É, tá bom, né? Nem o Flamengo faz isso. O Flamengo só fez isso em 2019. Que ia para cima, pum, pum, pum. Hoje não dá para fazer isso. O time que vai enfrentar o Flamengo hoje tem que enfrentar lá atrás. Os 11. Lá atrás. E aí sai uma, uma, uma tirada, uma roubada de bola. É isso que o Corinthians tem que fazer. Por outro lado, dificilmente o Flamengo fica sem fazer gol. Né? E aí é o grande problema do Corinthians, se expor, né, né? ter que sair para atacar. O que, que eu faço? Marco em cima, não marco, pá, pá, pá. Eu não sei, eu não sou treinador. A única coisa que eu sei é que vocês, jogadores, é que fizeram isso. Vocês, jogadores, é que não foram... Realmente, no jogo contra o Flamengo, na Neokímica Arena, o seu cantilho que sair jogando. Não, mete um bicudo para lá. Faz igual eu fiz, igual o Wilson Mano fez, igual o Márcio fez, igual o Ronaldo fez, contra o time do Júnior e do Zico. Nós perdemos de 2 a 0 no Maracanã. Nós tivemos que virar para ganhar. E valia o gol, eu fiz dois. Fiz gol olímpico, meu irmão. E fiz o quarto. O Eduardo fez o terceiro. E eu não me lembro quem fez um dos outros, Marcos Roberto, se eu não me lembro. Nós fizemos 4x1. O Flamengo foi lá e empatou no finalzinho 4x2. Se a gente ganha aquele jogo, a gente ia ser campeão da Copa do Brasil. Mas nós. não Sabe por quê? Porque a gente. Olha que eu fiz o quarto gol, a gente deu uma relaxada. E o que vocês fizeram na Neo -Química Arena, Vocês estão de brincadeira. O Rony jogou muito, velho. Vocês não podem pensar e não correr hoje. Vocês não podem não pensar e dar uma chegada no Gabigol. Na bola, na regra. Deixar o De Rascaeta, jogar a bola que ele joga. Não é possível que o Willian não vá arrebentar no jogo de hoje. Você tem que arrebentar, Willian. Hoje é jogo para você. Hoje é jogo para você. Partir para cima no Maracanã. Que por sinal o Flamengo, há um mês e meio atrás, ou dois meses, Veloso, hum. a gente não colocava nem no brasileiro, nem na Libertadores. Com o Paulo Souza, não. Com o Paulo Souza o a Paulo gente Souza tirava não. o Flamengo de tudo. Aí veio o Dorival Júnior. Botou lateral de lateral, zagueiro de zagueiro, volante de volante, meia de meia. Tomou um bom lugar pro Pedro. O, o, olha só o Everton Ribeiro que tá jogando. Que por sinal ele não fez implante igual o Veloso fez. Porque mostra o implante do Veloso. Mostra isso aqui. Isso é implante. É. O dele não, ele já colocou um cabelo igual ao do Edilson, que a gente vinha aqui e ficava vermelho. Lembra quando ficava vermelho? É, não podia pegar sol. O Everton Ribeiro puxa o cabelo dele, pô! Puxa! Sim. Puxa! Eu tô jogando bola. Quem que vai expulsar? Vai expulsar? O juiz vai expulsar? Tem uma lapada dele de urso. Puxa, pô! Puxa o cabelo do cara! Porque aquele lá não é implante! Puxa o cabelo dele! Igual do Mauro Beth Igual do Mauro Beth O Mauro Beth também é quatro perucas. Puxa! O Mauro Betty sai também, puxa sai. É, se puxar, sai! Puxa o cabelo do cara! Tô marcando o cara aí, aí, árbitro, beleza? Pum, puxa! Pô, igual dos é, John Wayne, lembra que tinha aqueles filmes de, de faroeste? Não precisa usar a faca! Não precisa usar a faca, nada. Eu até gosto de faca. Não precisa. Mas puxa! Puxa o cabelo do do Ribeiro. O cara vai ficar desconcertado, vai ficar com vergonha, vai pedir para sair. Vai sair. É um a menos para nós. É. Não vai pedir para sair? Vai pedir para sair. Aí o Pedro pega o queixo dele, fala para ele, puxa, puxa o queixo dele mais vai para baixo. Porque ele tem um queixo, que é um absurdo. Mas aí o Cássio também tem. É. É, é uma briga castro. boa. Não, então deixa os dois queixos. As duas me agarrampam. É, deixa, deixa os dois queixos lá. lá. Aí o Gabigol. me Pô, o Gabigol tirou do ar. Tira o do ar aí, Claudinho. O Gabigol, você, ele tá lá. Você vai, pum. <risos> Pula pirata? Ou você vai assim, pum, e já enfia. O cara, opa. Assusta? Assusta, velho. Assusta. Agora vocês não podem é deixar de jogar bola. <risos> E parabéns ao Flamengo, tem é uma torcida maravilhosa, terceirizada, é óbvio, né? Porque é uma terceira, terceirizada. O Bruno é Flamengo e torce também pro 15 para Claro, evidentemente. Evidentemente. Então... Já, no, já nos seus pés, o que que temos? Nós temos aqui... Tem Flamengo aí. Tem Flamengo aqui, é verdade. Vermelho, branco e preto. 70, oh. 75 anos em NBA. Tá aí, galera. Esse o vídeo do canal, que engraçado esse neto, hein? Que engraçado mesmo. Cara, o cara fica falando aí... Ele levanta o queixo dele, a cabeça dele é grande, entendeu? Né? Aquele negócio, cara. A pão neto tá, tá como tá o neto nesse negócio aí? Que cara, neto tá aí, tá alugando o Flamengo, eu trabalho no Flamengo, mas cara, né? Não, né? Como ele falou aí, né? Todo mundo, todo mundo, né? Tá que o Corinthians não vai se classificar, né? Alguns corintianos estão torcendo aí, né? Que os corintianos saíram lá de São Paulo até Rio de Janeiro pra acompanhar o jogo. Mas não dá, né? Não dá, né? O Flamengo tem vantagem. 2x0. O Flamengo vai pra cima, vai com força máxima. Não tem aquele negócio, né? Que o Flamengo vai, vai jogar o fim da bola hoje, né? Você vê que tem hoje dei, Né? Então é isso. Então... Então é isso, não? Então ele falou aí do Watson, né? Chupando pirulito que que é isso aí, cara? Eita, neto, vamos lá, hein? Olha, qual é o seu placar? Qual é o seu placar para esse jogo de Flamengo-Corinthians? Sente a vontade, tá bom? Então, deixa aí nos comentários que é qual o placar do jogo. Quem leva? Flamengo-Corinthians? Quem leva? Qual é o placar do jogo? Vai lá. Tá bom, deixa o um comentário, tá bom, Conto com vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Quero chuva de like, deixa o like, tá bom? E compartilha pra galera, muito importante, tá bom? Então, valeu, fui e até lá.